Estamos revogando os criminosos decretos de ampliação de acesso a armas e munições que tanta é insegurança. Eu voltando a falar das decisões do presidente eleito aí em fechar as portarias que já foi aberto ao acesso às armas de fogo, Eu vou falar para o senhor ele pode fechar as portarias. Que vai ser do mesmo jeito, vai ser a moda antiga. não Vai ter como eu tô aqui para mostrar uma coisa uma da moda antiga. No caso, minha machadinha que eu uso para cortar lenha quando eu vou acampar, mas também serve como arma. Não é uma de fogo, mas dá para afugentar o um opressor. Ou até pegar de surpresa o um opressor com uma arma mais potente, ou faca. Que tudo é arma, mano. tudo é arma. Pedra, pau, tá ligado? Eu tenho aqui outro utensílio também que eu tenho que consertar: que é a minha faca. Eu não vou mostrar todas as armas que eu tenho aqui, né? Eu queria, eu queria a memória de fogo. Eu um 38. O, o rifle da hora, o Winchester isso que o pessoal usa na segunda guerra Sou fã, acho da hora Não quero mal pra ninguém não Mas sempre gostei, essa foi a verdade Faca, se precisar Eu uso pra Sei lá, caçar Eu nunca cacei também Mas tá aqui Aí a outra ideia que eu tô aqui É pedir pra vocês Apoiarem eu aí, tá entendeu Quero formar o meu grupo tem até uma ideia aqui, ó. Eu tava pensando em usar colete mesmo, mas o negócio é usar o colete social mesmo. Que nem esse. Aí eu vou pôr o nome do grupo. No caso verso, assim, ó. Aí os membros que quiserem também participar. Porque aí vai ficar da hora, cara, se todo mundo pode apoiar aí, sem maldade. Aí nós vai ter nossas diretrizes, nossas regras, sem né, assim, maldade. Né? Acho que a primeira regra em comum que a gente tem que ser é preservar o respeito e luta entre os membros e os não membros que fazem parte. Aí depois nós vamos ter que estipular mais. Eu sempre diz, vivo, que todo aquele que chegar na né, iniciação da fase de iniciação da da grande é tenente tudo tá ali é tenente aí depois nós vai designar, vai separar vai decidir como funciona que puder fazer parte Mas de tudo aí eu quero pedir para vocês aí compartilhar nos vídeos porque ele não é monetizado que me interessa mesmo é divulgação não tô, não tô aqui pra ganhar dinheiro, mas eu quero me aparecer mesmo. Não acho certo eu sempre quis. Ter armas, essas coisas de fogo, assim, por hobby, por esporte, não por violência. armas eu já ouvi falar que armas não matam pessoas, pessoas matam pessoas. Se não for a moda nova, se não for da forma nova, vai ser da forma antiga, cara. Pode vir alguém com uma faca pro seu lado, ou até querer lhe dar uma tacada de peixe, pô, ou taco de sinuca, entendeu? Isso sempre existiu espada. Agora, se você quiser fazer parte ou de apoio, ou formar um, um agrupamento, eu tô disponível aí. Eu já tenho uma ideia de logotipo aí, entendendo? Que eu mostrei aí. E vou mostrar de novo, eu quero colocá-la no meu colete. Eu tava pensando em ser colete caro, mas precisa ser colete por caro não. Pode ser esse colete social barata aí, já é um colete, entendeu? E formar um, um grupo de amigos para poder pescar, acampar e fazer aventura. Qualquer coisa aí, entre em contato com a gente, pessoal. Meu e-mail é é uma minha, arroba, a melhor forma. Aí depois nós vemos outras, outras formas de, de se comunicar. Tá certo? Falou, até mais.